E estava aqui me concentrando para gravar mais esse vídeo. Eu ia fazer dois assuntos de uma vez, mas eu vi que ia ficar longo. Eu falei então, todos os dias vou colocando um pouco. E hoje a gente vai falar sobre os pontos de força né, da nossa alma que liga nesse corpo aqui e o alinhamento dos chakras, tá? E amanhã eu vou falar sobre os raios cósmicos, essa conexão linda que todos nós temos, como fazer o cálculo do seu raio cósmico, aí pelo menos um deles, né? e, e começar a trabalhar conscientemente, porque lá do outro lado a gente já trabalha. Então vamos lá. Vamos falar sobre os pontos de força, os chakras, por assim dizer, para nossa alma e vocês viram a explicação do primeiro vídeo, para ela se conectar ou para se fragmentar, para começar a viver experiências ah, em zonas um pouquinho mais densas, ah, a nossa monada começou a se fragmentar. Então vocês imaginam o trabalhão, que é uma alma se conectar num corpo denso como esse, lindo, mas em terceira dimensão. Então ele precisa de pontos de força, a gente pode chamar tanto os chakras, chakras centrais e os outros chakras que a gente tem. Né? A gente tem os meridianos, enfim, a gente é lotado, segundo o chakra, cada um fala o nome que há, mas enfim, nós somos cheios de pontos que interligam a nossa alma com esse corpo. Como é feita essa interligação? Não é diretamente a alma no corpo físico. É criado, olha, a engenharia e a inteligência universal. É criado um corpo semimaterial. Né? Muitos espíritas chamam de perispírito, enfim, cada um dá um nome. Ele se acopla, é criado esse corpo. Então, a alma que está para o corpo semimaterial e o corpo semimaterial que está para este corpo, você fala, uau, eu estou em tríplice aqui, né? E fora a complexidade do que a gente já falou no primeiro vídeo. Ok, se é que é uma complexidade quando a gente sai do racional e entende tudo no sentir. Mas vamos lá, para essa alma, esse corpo também, semimaterial, fazer a conexão, foi criado esses pontos centrais, né? Existem esses pontos centrais de conexão, que são os chakras, tá? que tá no nosso corpo semimaterial então nós temos o coronário que fica no topo da cabeça que ele é da cor branca eu vejo da cor branca mas vocês que estão treinando já visualizam pode ser que vocês enxerguem com uma cor violeta mais cristalina enfim tá? nós temos o frontal que ele faz ponta aqui e a saída dele é fora. Então nunca imagine só na frente. Eu sei que muita gente que estuda aqui já está cansada de saber disso. Mas como o Sananda pede simplicidade no dia a dia, que eles estão é, falando que a gente está lotado de informação e não está aplicando nada, é igual a Zezé, uma fofa que eu estava atendendo agora. Ela falou, nossa, eu tenho uma frase na geladeira que tá aqui. É, os, é, como que é? Saber sem saber não é saber <risos> né que que adianta saber e você não aplicar então vamos lá o frontal aqui de frente atrás a cor violeta nós temos o laríngeo o ponto de força o chakra laríngeo que é da cor azul tanto o ponto daqui quanto a parte de trás tá? duas vias sempre no coração o cardíaco verde frente e trás também ah, o estômago, plexo solar, frente e trás, a cor é amarela, tá? E aqui o chakra genésico, ou o sacro, muitas pessoas falam dois dedos acima do umbigo, tá? Ele tem a cor laranja, frente e trás, e no órgão sexual bem abaixo, bem um pouquinho mais abaixo do órgão sexual, o chakra básico, cor vermelha, um ponto. Como nós somos seres que estão em evolução, a gente está com sete chakras, mas nós estamos expandindo para mais um ponto central, que é o timo. A gente tem aquele órgão bonitinho ali, que é o timo, e, e ele está sendo expandido. Então, se você quiser, nessas dinâmicas que eu vou passar aqui para vocês de sugestão, ativar também essa região usando a cor rosa, faça isso. Conversei já com outros seres que têm 12, 13, 14 chakras, enfim, é, isso não para, porque quanto mais expansão da consciência, mais pontos de força a gente vai se conectando, tá bom? É, é mais intenso do que isso, tá? É mais complexo. Eu só tô trazendo... Uma, uma forma bem básica explicando para vocês. E aí depois, ao longo do curso, com os exercícios que a gente vai fazer no Zoom, que eu falei, e vou gravar e vou deixar aqui que vai ter gente que não vai poder no horário. Então, aí vocês vão ver que a gente vai indo, indo, e mais informações vão vindo, a gente vai entendendo a nossa multidimensionalidade, já com essas explicações um pouquinho racionais, tá? Então, vamos lá. Pra gente fazer um alinhamento desses chakras. E eu sei que muitas pessoas vão falar, mas olha, Marise, eu não vejo, né? É de verdade, todo mundo vê. Ah, isso de novo é uma mentira que se conta. Todos nós somos almas e a gente tem contato e trabalhamos do outro lado. Independente se você tá mais extremamente focado com a terceira dimensão, que é também importante não desmereçam a gente tem a nossa vida aqui, a gente tem nossas coisas, tem um sistema a ser revisto repensado, mas tem uma vida que precisa andar, Não dá para largar tudo e virar a riponga no meio do mato, nada contra, mas o que eu tô explicando é que existe uma vida e uma responsabilidade e quanto mais engajados estivermos mais trouxermos essa consciência para a nossa, nossa nova forma de ser humano nesse sistema, a gente vai mudar porque se a gente largar de qualquer forma aí, é como se estivesse fugindo também, né? Fugindo de tudo que a gente precisa ver e experimentar. Então, vamos prestar atenção um pouquinho nisso, de carinho e coração, tá? <risos> que é a responsabilidade que estão jogando aqui, sempre falando e carinhosamente sugestionando. Você não precisa... Ver inicialmente, apesar de que nós vamos trabalhar esses pontos de abertura, não tem como não começar a estimular e ver, tá? Não vai ter como, a gente vai ancorar muita energia e vai acontecer. Mas por hora, o seu sentir vai te dar o alerta, tá? Aonde você vai sentir no corpo, você vai perceber, nossa, tá ardendo no estômago, caramba, preciso alinhar ali. Se você não souber identificar, porque a mente, de repente, vai estar um pouco agitada, é só você acalmar a mente ou alinhar um chakra por vez, tá? Então, vou passar três sugestões aqui para vocês. A primeira é, se você quiser fazer alguma coisa no externo, porque vocês acreditam no externo, você pode usar uma lâmpada. Essas lâmpadas coloridinhas, elas são super baratinhas mesmo. Acho que tem de 7, tem de 14 reais. Elas coloridas e você vai colocando cada cor da qual eu falei você pode colocar a cada dois minutos essa cor, ai ah, mas Marisa eu não me formei em cromoterapia para fazer um negócio desse não é perigoso, gente pelo amor de Deus não tem nada de perigoso não estou desmerecendo nenhum trabalho maravilhoso de cromoterapia que tem um estudo aprofundado uh, nisso, eu estou passando uma base para você começar a acionar o mestre interior que tem dentro de você e não ficar passando perrengue no seu dia a dia Tá? Então você pode usar uma lâmpadazinha e ficar um tempo ali só expondo nessa região. Não precisa pensar na parte de trás, porque ela naturalmente vai receber. Ah, mas é físico, né? Tudo é energia, gente. Energia física também, de terceira dimensão. Tudo isso aqui também é Deus, tá? Então assim, não confundam. Ah, isso aqui é do mal, porque Deus é só espiritual. Não, isso aqui também é espiritual. Só que é uma energia mais condensada. Bom, então tô encontrando artifícios e recursos para ajudar quem se apoia muito no físico de terceira dimensão e tá tudo bem. Usa a lâmpada ali, ou você pode deixar em cores assim como eu deixei aqui, ó, piscando e ficar ali um tempinho respirando, sentindo, coloca uma musiquinha no YouTube, vai ajudar muito a alinhar os seus chakras. Segunda opção, eu até anotei porque eu esqueço o nome desses mantras. Não sei por que é tão fácil. Mantras de frequência já ouviram falar, né? Então vocês podem de novo colocar uma musiquinha e você pode entoar tanto verbalizando quanto mentalmente, tá? Então no chakra coronário e para o frontal, o mantra é Om. E você repete de três a dez vezes até se sentir bem. OM oh, oh. Que delícia, né? <risos> Para o laríngeo OM oh, oh, oh. Para cardíaco YAM oh. Solar. Ram. Ram. Ram. Agora para o sacro, né? Chakra sacro ou genésico. Cada um chama de um jeitinho. Van. Van. Van. E por fim, o super básico o no nosso chakra mega terreno lã lã lã essa é a segunda opção a terceira é a visualização de cores né? em silêncio você visualiza no topo da sua cabeça a cor branca concentrada e depois se espalhando por todo o seu corpo você respira essa cor branca e fica um tempinho sentindo e depois passa para cor violeta, azul, rosa, verde. Caso você queira estimular o timo, e aí vai até o básico. Tá também com uma musiquinha. Se quiser um, colocar um copo com água para pedir para o mentor a fluidificar, chuchu, maravilha, marise. Posso juntar os três? Lindo! vai te ajudar muito, gente, é muito séria a influência das cores, né, tanto cientificamente, humanamente comprovada na reação química que o nosso corpo responde, né? hormonalmente, de forma celular, né, atômica o quanto nós somos responsivos, o quanto a gente responde é, pela cor que está é, entrando pelos nossos poros, né? Como a nossa pele reage e não só nesse sistema de cores, como eu falei, para equilibrar. Vocês não se sentem muito bem, pode fazer pela manhã à noite quando chegar da rua. Eu recomendaria um cuidado aí de manhãzinha à noite para começar o dia super bem e dormir. Como eu sempre brinco, arrasando na sapuca aí, <risos> limpinha, leve e solta. Mas eu entendo que para algumas pessoas talvez seja demais. Então faça dentro do que você considera equilíbrio, tá bom? Porque cada um tem o seu ponto de equilíbrio e eu respeito demais. Cada um tem seu tempo, né tem sua forma de ver. O jeito que eu vejo não é o jeito certo, é o seu jeito que é certo para você. tá Desde que a gente haja com respeito e amor sempre. né Escolher cores também podem te ajudar muito se você prestar atenção. Nossa, essa cor aqui que nem hoje. Hoje eu, eu tava me sentindo sábia <risos> e eu coloquei essa cor amarela que tem correspondência. né A cor azul, quero me sentir mais calma, vou pôr uma corzinha azul, clarinha para me acalmar. Preciso de vigor, preciso de força, vou num laranja, vou num vermelho, né? É, eu preciso me aterrar, eu posso escolher co cores mais terrenas, né? Então assim, a gente vai brincando, nossa, eu queria muito saúde, eu, eu quero ativar a minha regeneração, que já é do meu corpo, é, quero ativar a minha abundância, vou para o verde... Né? ai, quero hoje ser toda espiritual aqui, estar já na quinta dimensão. Quero ser uma transmutadora, vou no violeta, né? Quero ser a mais pura purificação aqui. Quero é, levar paz para as pessoas, né? Eu vou de branco, né? faço isso para mim e faço isso visualmente, não só em roupa, em detalhes, esmalte, enfim, qualquer cacareco qualquer coisinhazinha linda, a gente já pode também ajudar, tá? Isso aqui é uma introdução que eu tô fazendo já para os raios cósmicos, que tem total ligação, motivo pelo qual as cores que a gente tem aqui não só do sete, mas tem muitas variações dos sete raios, tá? que eu vou falar no próximo uh, vídeo, mas não especificando os raios secretos que existem, mas explicando e para a gente usar no dia a dia, de forma simples, às vezes a gente cria umas complicações que não tem necessidade. Então, gente, sentir um pensamento distorcido, alguma coisa errada, faça um alinhamento. Ai, posso fazer no meio de uma discussão? Pode. Faça quietinho, "ai posso alinhar o da outra pessoa. se a outra pessoa não pediu, você não precisa fazer isso. Mas você pode entoar e imaginar o envio ah, de uma boa cor, para essa pessoa de uma boa energia, né? O rosa funciona muito para reverter um pouquinho do sabor, você reverte todo o campo daquele lugar, né? você não entra né? Na, naquele naquele fundo do poço? Né? Primeiro você se alinha, é a primeira coisa, né? Ai, mas Marise, nossa, é muita coisa pensar em cada cor, vou me confundir, não sei o que. Pense em uma das cores, que já vai ajudar muito. O branco sempre é sensacional, porque ele purifica imediatamente. O violeta é um transmutador instantâneo, mas você tem que fixar e pensar, tá? Na hora. E aí depois que você alinhar e acalmar, aí sim você emite. Você fala, nossa, mas Marisa, eu vou ficar emitindo para as pessoas o tempo inteiro. As pessoas me enviam coisas ruins, palavras ruins e sentimentos ruins para as outras o tempo inteiro. Por que, que você não pode enviar uma coisa boa? Pode, né? <risos> pode. E vamos tomar cuidado, às vezes com um pouquinho de prepotência, de, ó, oh, vou alinhar você, não sei o quê. Cada um tá no seu passo, né? Porque a pessoa nem nem lembra o que é chakra que ela é menos ela é filho ou filha da fonte criadora e está encontrando a sua via de crescimento e vai crescer muito bem então por favor respeitem sempre a forma de crescimento de todas as outras pessoas mas também não estou pedindo para você apagar a sua luz mas estou pedindo para você simplesmente respeitar o caminho e o mecanismo que cada um escolheu para si né? respeitando o outro e principalmente sempre respeitando você então qualquer atrito seja com mãe com pai, com cachorro com papagaio, com qualquer cena, porque todos estamos aqui, ou com você mesmo porque sempre se trata de você mesmo se alinha, pare não entre em desespero e faça esse alinhamento porque você é mestre de si mesmo e você pode. Mas é claro, se sentir que não dá conta, é sempre gostoso ter um apoio de quem se aprofundou mais, estudou mais. Aqui é só a ponta do iceberg de muitas habilidades que estão aí dentro de vocês. Então não tem uma maneira certa. Se você fizer com amor, vai ser a maneira certa da tua maneira, do seu jeito, tá bom? Beijo e amanhã eu gravo o vídeo dos raios cósmicos dos nossos mestres ascensos, mas de novo eu não vou me aprofundar, vou passar de uma forma abrangente, mas recomendo o livro para quem quiser se aprofundar nisso, tá bom? Beijo na alma. Nossa, tá estalou.